disso Não dá pra criar conteúdo mais não Eu não consigo mexer nesse site Foda-se Não aguento mais Eu vou jogar o jogo do macaco Acabou Vou mexer no site, cara Ó. <risos> oh.